Este é o um desenho mal animado. Oh, olá menino, você sabe qual é o ônibus que eu pego para ir para o cemitério? Qualquer um serve, tio. Deixa que você esteja embaixo dele. <risos>